Saúde, disposição e forma física. Três estados almejados por todos. Embora haja o desejo de se ter uma vida saudável, a maioria das pessoas não consegue, de fato, praticar essa rotina. Seja pela falta de tempo, de dinheiro ou de hábito. Para falar sobre o assunto e dar dicas de como manter uma rotina saudável, Fala com elas convidou a nutricionista e atleta Sabrina Radames. Sabrina, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a Erika e a toda a produção do programa. Primeiramente, eu queria saber de onde foi que surgiu o seu interesse pela nutrição? Bom, desde pequena, eu sempre fui uma criança muito magrinha, eu sempre tive vontade de buscar a área da saúde. E como eu gostava de tentar entender o que aconteceu com o meu corpo, e tem um nutricionista na minha família, né? o meu tio é nutricionista, eu sempre admirei. O ato de cuidar, de, de saber em cada idade, em cada fase da vida, a necessidade do corpo e desenvolvimento também, eu tentei buscar aproximar aquilo para mim. Uhum. Então, foi surgindo o desejo de estudar a fundo o que o corpo necessita, quais os nutrientes e quais os alimentos ideais para cada fase da vida. Então, nunca passou pela sua cabeça ser outra coisa a não ser nutricionista? Na verdade, eu tinha uma, outra vontade que era fazer o curso de odontologia, que eu também passei Entra na área também. Isso. Né? que eu também passei no ano que eu fiz. Entre os dois cursos, eu optei para vir para a nutrição, que realmente era o que eu tinha o um maior amor. E hoje eu posso dizer que eu gosto da nutrição como um todo, as diversas áreas, e que eu sou nutricionista por amor. Legal. A gente está vivendo agora um, um momento é, muito voltado tanto para a saúde pessoal como também para a aparência, né? Isso. E muita gente fica naquele dilema. O que fazer para sair do sedentarismo? E eu queria saber de você qual é o primeiro passo. Então... O primeiro passo é querer. Não basta o profissional de nutrição ou o profissional de educação física tentar ajudar ou até mesmo as pessoas de casa tentar incentivar se a gente não quiser. Então o primeiro passo para sair do sedentarismo é querer. O segundo é procurar uma atividade que você goste, que você aí, tenha tá, prazer. Tá a diferença, né? Isso. Você tem que ter prazer. Você vai sair de casa, vai tirar uma hora do seu dia para cuidar do seu corpo, mas tem que fazer aquilo com prazer, com vontade. Da mesma forma, a mudança de hábitos saudáveis, você tem que procurar um profissional que se adeque à sua realidade para que aquela mudança ela venha a ser prazerosa. Que você tenha aquilo como um hábito saudável e não como uma dieta ou como uma, uma penitência de você uhum. todo dia ir lá fazer sua alimentação, preparar uma coisa que você não goste. Aquilo ali, óbvio que não vai durar. Então você tem que procurar mudar os hábitos mediante a sua rotina e alguma coisa que você tenha prazer e uma atividade física que seja prazerosa? Aí fica a pergunta, o que é que tem que vir primeiro? Porque muita gente fala assim, não, primeiro eu vou começar na academia, Isso. eu vou fazer um treino, depois eu vou procurar um, uma nutricionista para saber como é que adeco a minha dieta. Isso. As duas coisas, tem que ser feitas de fato ao mesmo tempo, esse tem seria sim. o ideal? Isso, nutrição e educação física, elas andam de mãos juntas. Você tem que estar lendo, como um livro, a gente tem que estar lendo a mesma página para poder ter sucesso. Uhum. A gente usa uma proporção de 70% de dieta a 30% de treino. Óbvio que o treino, ele é uma parte do seu dia. E a dieta, ela é o seu dia inteiro, Sim. certo? Mas para ter... Uma eficácia maior tem que aliar a dieta ao treinamento físico. Tem que sair do sedentarismo, melhorar a resistência, melhorar a função cardíaca, melhorar a respiração, melhorar o corpo e a saúde e também a mente, né, sem, que é um ponto principal, sem dúvida. que a gente vê muito, é muito muito real e muito é normal a gente conversar com alguém, não comecei comecei a treinar, vi que eu não gostei, parei por algum motivo ou a dieta mesmo como você mesmo falou, né, é, acaba sendo uma coisa obrigatória, né, isso. É, e todo mundo sabe que coisa obrigada ninguém gosta, ninguém aguenta a vida toda, né, a gente tem que levar isso para nossa vida, então não é ser uma mudança temporária. É ter hábitos, saber dosar, saber qual a proporção que você tem que ter, não deixar de ter sua vida. Você vai sair, vai para o aniversário, você vai para um casamento, vai ter o seu momento com seus amigos, mas é saber dosar. Da mesma forma que a atividade física, também a gente tem que ser uhum. assim. Você não vai simplesmente deixar de viver porque você tem que cumprir aquele horário no exercício. Sim. Você vai tirar um horário, vai tentar aliar a sua rotina para que aquilo faça parte sim da sua rotina, tem que ser uma rotina, mas que vá dar prazer. Uhum. É como você está tirando um tempo pra si, pra sua mente, pra melhorar a sua Essa mente. de fato, Isso. né? Isso. Mas aí, nessa questão ainda da alimentação, você falou aí de balancear, de poder Isso. fazer tudo e tudo mais. Esse negócio de que você pode tudo, só precisa dosar, funciona mesmo? Porque, pelo menos comigo, não <risos> funciona, não. <Eu risos> Tem que ser assim, um negócio bem regradinho, é. que senão não vai, não. É, depende muito do metabolismo de cada pessoa. Então, a dieta, as pessoas têm que entender que ela é individualizada e feita mediante a sua rotina e mediante as suas condições fisiológicas. Óbvio que você pegar uma dieta de um paciente 100% saudável, vamos dizer assim, e vai pegar um paciente que tem alguma patologia associada, um hipertensão, um diabético, com disfunção hormonal, tem que ser completamente diferente. Uhum. As pessoas que têm uma patologia associada, elas vão ter que, de fato, restringir alguns alimentos e priorizar alguns grupos alimentares. As pessoas que, que a gente considera indivíduos sadios indivíduos saudáveis, elas têm uma, uma, um leque de oportunidades, um leque de, de opções maior. Mas óbvio que tem que ser selecionado. Hoje a gente se depara com alimentos com gorduras é, não benéficas, com grande quantidade de sódio, que não é a questão de dosar. Mas aí a gente começa a ver a necessidade de retirar para ter de fato saúde, para não vir a desenvolver uma patologia, como por exemplo os alimentos industrializados. Hoje a facilidade é muito grande de acesso a alimentos industrializados, mas a gente precisa de fato limpar o nosso organismo. Se puder variar a maior quantidade de alimentos naturais e a menor quantidade de industrializados possíveis, aí o indivíduo ele vai poder ter a oportunidade de comer tudo. Como, por exemplo, numa festa de aniversário. Eu costumo muito dizer para os meus pacientes, se você seguir sua dieta, se você souber trocar, se você conseguir manter o seu hábito, óbvio que no aniversário do seu filho você não vai deixar de comer o bolo do aniversário dele. claro. Né? claro. Além de que é um momento de prazer, é um momento que está lá festejando com a família e faz parte da cultura. Uhum. A gente tem que respeitar também a cultura do passado. Sem dúvida. Ainda dentro dessa questão da dieta, hoje em dia muito se fala sobre as dietas da moda, né? low carb, paleolítica e tudo mais. E hoje em dia, a internet está para fazer o bem tá para fazer o mal, né? A gente sabe com disso. Certeza. E é, muito se vê, é, ah, um famoso passa lá, sua, diz como que é a sua dieta. E muita gente seguindo. Quais são os riscos? todos. Vamos lá, a gente sempre brinca dizendo que você tem que ser um nutricionista blogueiro, não um blogueiro nutricionista. Uhum. Porque quem, tem, quem é blogueiro e tenta dissipar uma informação, ele vai fazer aquilo baseado no que está mais fácil. Às vezes baseado num patrocínio, não tem conhecimento específico. Apesar de que hoje em dia já está se ausentando mais essa questão do, do, do, das pessoas elas buscarem apenas a fonte de, de informação na na internet. internet né? Né? Elas têm uma ciência maior que elas precisam de buscar um profissional. E até os próprios blogueiros, os próprios digitais influência eles estão, eles estão mostrando ao público que eles precisam acompanhar. O risco oferece maior quando as pessoas passam a apostar quantidades, porque isso é muito específico. Muito. Quantidades de alimentos, quantidades de suplementos. É, marcas a ah, não usem, utilizem desse, sem, sem mostrar as contraindicações e aquelas pessoas que não podem utilizar. Então vamos dizer que o, o influenciador digital, ele postou um suplemento X, e a gente vai lá como público normal, não tem uma, não tem um nutricionista, não tem um educador, não tem a quem buscar uma informação, pega lá o suplemento, não vou perguntar a um profissional, não vou buscar uma informação e vou trazer ele para mim mas eu sou hipertenso, e muitas vezes aquilo vai agravar o meu problema e vai desenvolver outro problema. Sim. Isso já é um risco enorme. enorme. É então o cuidado é nas individualidades, nas especificações de cada indivíduo. Né? Então quando a gente vê, tenha sempre o seu nutricionista e busque, pergunte a ele, tem muito paciente que faz isso, farmácia de manipulação, postou promoção, nutre, eu posso. Nutre quais os riscos? Então tenha um contato com seu profissional. Se um digital influencer postou, pegue, printe, mande para ele e tente trazer aquilo ou não à sua realidade, porque você corre o risco de colocar a sua saúde em jogo. E Sabrina, falando em realidade, a gente também vai para uma coisa que é bem real que é a questão do investimento que acaba se fazendo exatamente em busca é, dessa vida saudável, né? Porque a gente sabe que existe de fato, você vai do você vai nutricionista, você vai ter que pagar, se você não for para uma indicação é, do plano de saúde, você vai ter que pagar. É, quando você recebe sua dieta, acaba tendo alguns alimentos que são mais específicos, que são mais caros e tudo mais. A, a suplementação, que a gente sabe que hoje em dia já está mais acessível, né? mas o preço ainda é elevado. Qual é a opção para quem não pode, de fato, quem não está podendo, no momento, é, abrir mão desse, desse dinheirinho né, para fazer esse investimento? Porque, de fato, é um investimento. Né? O que é que deve fazer? A consulta com o nutricionista ela é essencial. Eu costumo dizer, se você paga entre R$ 150 e R$ reais a consulta com o nutricionista com retorno, no caso são dois meses, se você for sair, for para uma festa, você vai gastar aquilo numa noite, brincando, certo? Então uhum. não é caro. Caro é você esperar para vir a acontecer alguma patologia com você e você gastar com medicação no futuro. Aí uma medicação que você vai utilizar o resto de sua vida, que você poderia ter evitada, evitado, óbvio que isso já vai ter um custo maior. Suplementação é como a gente costuma, de, costuma dizer, se você não consegue comer, se tem realmente a necessidade, a gente suplementa, mas os alimentos bases, os alimentos do prato do brasileiro são os melhores alimentos, são as melhores opções, não tem essa de que é, eu não vou seguir a dieta porque é caro, não, o seu prato com o seu arroz o seu feijão, o ovo que é um alimento riquíssimo, a saladinha que você pode até plantar no quintal de sua casa, são as melhores opções. Então, o principal é você expor para o seu profissional, para o seu nutricionista, que você não tem condições de estar colocando na dieta alimentos de custos caros, uhum. que a gente vai saber substituir. Sempre tem um substituto de um preço acessível. E eu confesso para vocês. É bem mais barato você comprar um quilo de frango que dá para você utilizar por volta de cinco dias no um almoço no um jantar do que você ir lá no shopping e comprar um prato de comida que você vai gastar, eu faço comer conta ali conta de, e pronto. Direto, pra, pra, é. mim, pra eu ficar feliz, eu faço direto essa conta. <risos> Bom de fazer. Isso mesmo. É bem acessível. É. E outra dica é comprar... Na, na Feira Livre, uhum. pegar incentivar também a produção da própria cidade, né, os, os cultivadores da própria cidade, comprar o alimento na Feira Livre. Se você pudesse falar assim, um top 5, cinco alimentos que, que a gente não deveria consumir, quais seriam eles, que já, todo mundo já anota, já vai tirando antes mesmo de ir no nutricionista? Salsicha, Eita, miojo, os temperos industrializados que são tá presentes né? Em todas a, as... a maioria das cozinhas do brasileiro, na verdade, o tempero industrializado... O brasileiro gosta de comida temperada, temperada né? isso, mas só que ele não sabe dar valor ao tempero natural, Sim. que é bem mais barato, rende bem mais e é benéfico, porque o tempero natural, cada temperinho, ele tem uma especificação na própria saúde. É verdade. E se você pudesse falar os alimentos que deveriam estar, os cinco, quais seriam? cinco que deveriam estar, raízes e tubérculos, de uma forma geral, o ovo é um alimento riquíssimo, certo? o peixe, riquíssimo em ômega 3, todos os vegetais, eu sempre deixo livre para o paciente escolher aqueles que ele tem uma afinidade maior e óbvio que também as nossas frutas. E a questão do exercício, existe é, um número X é, de vezes que você deve fazer por semana? Como é que fica essa questão? Ou é realmente individual para cada pessoa? Isso varia muito. Óbvio que a gente não vai pegar um paciente obeso, por exemplo, que nunca se exercitou na vida e pedir para ele se exercitar cinco dias na semana. Ao contrário de pessoas treinadas, que podem fazer até duas, duas ou três modalidades de atividade física no mesmo dia, com o intervalo entre elas e com a nutrição que supra a necessidade, óbvio, é, tanto da fonte energética quanto a construtora, que é a muscular, para poder estar tá realizando essas atividades. Por exemplo, eu pratico Muay Thai e pratico musculação. Tem dia que eu faço pela manhã uma modalidade, no final da tarde, com uma carga horária entre elas, a outra modalidade. Tem semana que eu treino até seis vezes na semana. Ou melhor, seis dias na semana, que às vezes elas aumentam. E como eu sou atleta de Muay Thai, já chegou a treinar duas horas e meia, três horas por dia, o único treino de Muay Thai é quando a gente está em preparação. Então, dependendo de quem a gente está trabalhando, a quantidade de atividade física ela vai variar. Óbvio que, associada a isso, tem que vir a alimentação. Sim. Eu não posso passar três horas de treino intenso, sem estar alimentada, sem estar suprindo a necessidade Que geralmente a gente utiliza também a suplementação durante o treino E a questão do descanso, tem que ter aquele dia de descanso ou não necessariamente? Vamos dizer que sim Não necessariamente o dia de descanso Mas uma quantidade X de horas hum. de descanso E além do descanso, o sono, onde o corpo trabalha melhor né? O descanso com sono, com qualidade Que também está totalmente associada à alimentação a qualidade do sono, não adianta dormir 8 horas, 10 horas por dia. Se não tiver um bom sono, uma boa qualidade, e for aquele sono quebrado, a hidratação. Sem dúvida. A hidratação, sem dúvida, está no top 1 de qualquer mudança que você vai fazer na sua vida. Não adianta praticar atividade física e mudar a alimentação se não tiver hidratado e com descanso adequado. E a questão do descanso, as horas dormidas, que pode variar também para cada pessoa, né? Isso. Se você tem uma rotina muito carregada, você pode dormir 4 horas por dia e ter uma qualidade de sono boa. Sim. E você pode dormir 10 horas por dia e não ter uma qualidade de sono bom. Então, depende muito da sua rotina, mas o ideal é dormir entre 6 a 8 horas de qualidade de sono. É você também se conhecer, né, Sabrina? Isso. Você vai sentindo o seu corpo, você vai vendo a sua necessidade e realmente vai buscando qual que é o melhor caminho, né? Isso. Olha, o ela está ela ficando por aqui. Sabrina, eu queria agradecer a sua participação e o espaço está aberto para você deixar aí os seus contatos para os nossos internautas procurarem. Então, e-mail nutre WhatsApp 998308252 e o Instagram Sabrina Radames Nutri. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está aí, na semana que vem tem mais um Ela com Ela super especial. Se inscreve no nosso canal e fica ligado em tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais!